No vídeo de hoje você vai descobrir como aumentar as visitas orgânicas do seu site ou do seu e-commerce obedecendo apenas um fator de ranqueamento do Google. Meu nome é Roberto Camargo eu ajudo as empresas a aumentarem as suas visitas orgânicas com o Google aplicando técnicas de SEO. E hoje eu vou deixar aqui para vocês uma dica que ela é um pouco óbvia, mas as empresas e as pessoas e os sites e os e-commerces ainda não aplicam e não entendem, mas hoje eu acho que vocês vão captar a base do que o Google pede. Ele pede para quê? Ele pede para você ter conteúdo rico em informações para o internauta. Né? Essas informações não são para o Google, elas são para o internauta. Então, quando nós falamos, profissionais de SEO, quando nós pedimos para ter mil palavras, 600 palavras no mínimo no e-commerce, num texto explicativo sobre o seu artigo, sobre o seu produto, o que, que nós estamos pedindo? Pedindo para você ter e oferecer informações completas para o internauta, para que quando ele entre ali, ele esteja satisfeito, ele fique satisfeito. E se ele sair dali, esteja satisfeito. Essa é a base, é a satisfação da necessidade do internauta. A base de ranqueamento do Google é palavra-chave. Todo mundo sabe disso. Nós sempre falamos de palavra-chave. Como que o Google vai indexar o seu site se você não tem um texto rico em conteúdo e não existe ali, diversas palavras-chave concordam comigo se você tem ali mil palavras você tem chance de indexar mil palavras-chave no Google se você tem 200 você só vai ter a chance de indexar 200 então quando nós pedimos muito texto rico texto rico conteúdo você vai atender a necessidade do internauta vai atender a necessidade do Google e vai atender a sua necessidade de indexação de palavras-chave. Então, crie um conteúdo maior, crie um conteúdo com mais palavras, e a sua chance de indexar mais palavras e trazer mais visitas para o seu site, lógico que existem outros fatores, mas o primeiro, o básico é, se você não tiver uma palavra-chave indexada no Google, você não traz visitas. Você quer estar na frente dos seus concorrentes? Então siga aqui meu perfil, comente, curta este artigo e receba dicas valiosas como esta.